Você sabia que as pessoas muito presas ao passado têm dificuldade de transformar seus sonhos em realidade? Ou seja, materializar aquilo que deseja, aquilo que pensa e fazer com que isso aconteça e se concretize? Então, eu tenho uma erva aqui que ajuda você a transformar pensamentos, sonhos, metas em conquistas realizadas. Então fica comigo que você já vai descobrir que erva é essa. Solta a vinheta, pessoal! Você deve estar curioso, curiosa, para saber de qual erva que eu estou falando. Então, primeiro, eu vou falar o que ela faz e depois eu vou dizer o nome dela. Olha só o que ela faz. Desenvolve o desejo de buscar e aperfeiçoar seus talentos e virtudes. Traz força para materializar sonhos. Expressa seus projetos, sonhos e sentimentos através da fala. Busca internamente a resposta para entender os segredos da vida Gera transformação interna e corta laços com o passado. Então, muitas vezes, a gente não consegue realizar nossas metas, nossos sonhos, conquistas, porque nós somos muito presos ao passado. A gente fica revivendo o passado, remoendo, vivendo coisas que já passaram, relembrando coisas que nós dissemos. Ou então, mágoas né? que a gente sentiu por alguém, coisas que fizeram para nós, coisas negativas e fatos e acontecimentos. E tem pessoas que são presas ao passado, e daí ela não consegue viver o agora, não consegue fazer planos para o futuro, não consegue nem criar metas para o futuro de tão presa ao passado que ela é. E isso se trata de um desequilíbrio no nosso campo de energia, é um desequilíbrio que faz com que você fique estagnado, parado, com a sensação de que está com a vida travado. E aí uh, é muito comum a gente passar pelas plantas na natureza, né? E encarar elas como se fosse um temperinho, ou então, ah, isso é inso, é erva daninha. É algo da natureza, algo que está ali exposto e ok, a natureza é assim. Então, a maioria das pessoas olha para as plantas dessa maneira e encara. Ah, é mato, né? plantou, cresceu, é o ciclo da vida e era isso. Então, na fitoenergética, a gente tem uma visão diferente. sobre isso. Vou falar a planta de uma vez, senão vocês vão ficar muito nervosos, muito ansiosos querendo saber. Essa planta que eu falei é o funcho, ok, gente? O nome científico do funcho é Foeniculum vulgari. Ele é um vegetal puro, atua no quinto chakra, na região da garganta, que é a região de conquistas, metas e realização daquilo que a gente planeja e é uma planta de polaridade Yang, ok? Essas são as características fitoenergéticas do funcho. E ele faz tudo isso que eu falei. Ele ajuda você a se desligar, a se desconectar do passado e realizar o agora. né? Fazer planos agora para o seu futuro e realizar essas metas e ir em busca dessas metas. Porque as metas têm muito a ver com viver o presente, com ser grato agora, com viver a vida nesse momento real, que é o momento presente. Porque o passado já passou. Então a gente precisa encarar o passado como um aprendizado. Encarar o passado como... Já que ele passou mesmo que ele não existe mais, o que, que eu posso extrair dele para que as mesmas coisas que me feriram não aconteçam novamente? Então, isso é extrair aprendizados das experiências que a gente já viveu. E se a gente ficar remoendo elas, não vai servir para nada. E ainda vai travar a sua vida e você não vai conseguir olhar adiante. ele tem essa característica de nos ajudar a realizar metas. Como que você usa? Você pode usar o chá, você pode ter um vaso de funcho ou ele plantado no seu jardim, que essa fitoenergia dele vai atuar para você realizar suas metas e conquistas. Tem pessoas que colocam funcho na salada, tem pessoas que gostam de mastigar a folhinha de funcho, você vai usar como você achar melhor. A fitoenergética é um sistema de cura natural muito livre. E deixa as pessoas livres para usar como quiser. E claro, se você quiser fazer um tratamento fitoenergético com funcho você precisa procurar a formação, você precisa estudar fitoenergética para entender como colocar o funcho em um tratamento que vai te ajudar a realizar metas e conquistas, ok? Então, o que, que eu estava falando? Que a maioria das pessoas ignora as plantas e passa por elas, assim, achando que é uma simples, um simples matinho que está plantado ali. E não, gente, cada planta tem uma fitoenergia Cada planta tem uma polaridade, tem um caráter fitoenergético, tem um chakra onde ela atua e ela tem um sentido de existir. Aquela planta tem um sentido. O sentido da existência do funcho é nos ajudar a realizar metas, desejos, a ter conquistas na vida, a planejar, sonhar e conseguir executar os nossos planos e realizá-los. Então esse é o poder do funcho e no livro de Fitoenergética, esse é o livro comemorativo de 15 anos, nós temos mais 117 plantas, são 118 plantas no total. E se o Funcho já faz tudo isso, imagina as outras 117 plantas, tudo que elas são capazes de fazer. Então, continua nos acompanhando aqui no canal para você descobrir também o poder das outras plantas, tá bom? Um grande beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo.